Ah, sejam bem-vindos a mais um Per Responde. Yeah. P Responde é super feliz. This is a happy video because we won both games. Are you happy, yeah. Wiser? Yeah. <laughs> Good acting. Garioca, do you think Master Yi can show up in this meta? É, mas seria é um, boneco que competitivamente ele é meio difícil de usar porque é muito fácil de você alterar ele. Eu acho que para solo que ele pode aparecer mais porque é um jogo mais caótico ali, mas seria entra, ninguém foca ele e ele mata todo mundo. Mas para competitivo é um pouco mais difícil. Só se eu tiver de jogar de Tariq, aí pra mim eu jogo. <risos> <risos> Não tem chance. Próxima pergunta para você é: Do you intend for Bellver from Tib Logon becomes available and what do you think about the champion? Eu não testei ainda, é, se eu ver que é um campeão bom, que é um campeão que dá pra dano competitivo, eu vou usar sim, vou treinar ele. Ela, né? Na verdade. É uma menina. E é isso, se eu ver que é um boneco bom, eu vou usar, mas... Pelo que eu vi do boneco, parece ser mais de solo kill, mas vamos ver. Parece um Izinho, assim, mas cara, o E dela é, é bocado. Reduz 70% do dano em todos os níveis. Riot, por que, que você faz isso? Por que, que você não faz escalar com o nível? 70%? A última do é 55%. E <risos> aí! Trigo, do you think there's a possibility to play Twitch? Tem. Twitch dá. Acho que tem sim. Tem bastante gente jogando. Tem algumas ligas que estão jogando bastante, acho que na Lec, assim, mas a Lec tá com uma meta bem diferente parece de todas as outras ligas. Tipo, os caras estão. Eu abri um jogo que tinha Twitch e Soraka no bot, e outro time jogando de Yumi. Forte. Sei lá, Yumi e Vayne, sei lá. O Lec tá estranho, mas acho que tem sim como jogar. Damage! Em uma meta where os suportes são mages, qual seria o seu favorito to jogar? Em português é escrito Maguinhos, então não sei se ele fala Brand ou Yumi. Acho que fica a seu critério. Meu preferido, deixa eu pensar. Cara, eu, eu gosto de Karma. Que isso? Foi mal, eu tenho um bagulho Nossa, mano. Acaba não esporte de inglês, não, moleque. É <risos> <risos> <Não, não. risos> Cara, <risos> tô morrendo. Ela é não, é magro, não é mago, não é pio, <risos> não é inglês. <risos> Carma não é nada. Carma não era o Minion não era o Minion Seis meses atrás. Carma é um Minion Canhão no bot. <risos> Coitada da Karma. Karma sempre é beat, mano. Sempre vem é pro meta, não Esse cara é. começa a pegar, aí acha que é flex, ela é horrível mid top, hum. top, <risos> top <risos> Aí pega, perde todos os jogos, aí para de pegar. Drink it. In this durability meta. Do you think mages such as Leblanc, Syndra and Ryze aren't that viable? Cara, é, a Leblanc ela ainda... São três moleques completamente diferentes um do outro, é, não entendi muito bem. Desculpe pensando. Mas... <risos> a Leblanc ela ainda é usada em algumas situações, mas sim, quando tem bastante tanque ela não é uma escolha tão boa. A Syndra, atualmente, ela não parece boa em nenhuma situação. Ela só serve pra ter pressure early game, pra ganhar lane. Mas, mesmo assim, ela ainda não tem mais esse potencial que ela tinha antigamente, então, mesmo assim, não vale muito a pena. E o Ryze, mano, depois que ele tomou nerf na build de tanque, eu não acho nem que é pelo meta. Eu acho que é simplesmente o campeão não tá bom mesmo. Acho que ele tem tá o pior hate do mid atualmente. E acho que ele precisa de buff pra aparecer. Se buff que deram nele aí, eu acho que é irrelevante, não muda nada. Porque o problema dele é que quando ele faz AP, ele não tem range pra bater direito. Então ele não consegue dar dano. E quando ele tá tanque, atualmente a build não tá boa. Então o Ryze tá meio perdido. Ele precisa de um buffzinho pra aparecer. Quanto tempo até alguém começar a pegar caçadinha em cima desses Azir Cork? Eu acho que vai aparecer, mas vai dar na mesma, assim, os cara continuam perdendo de caçadinha contra esses bonecos, então... A build do acho caçadinha que... tá muito ruim também, eu né? acho É, a build do caçadinha tá ruim, eu acho que contra a cork não é tão bom, porque não é como se ele desse autoscale no Cork, tá ligado? O Cork também escala muito, então você meio que deixa uma lane free pro Cork e azir, azir, Azir até vale a pena. Cara, os Azir do CBLOL são tenebrosos, eu sei que eu sou ruim hoje em dia, porque eu sou aposentado, mas não tem condição. É um pior do que o outro, com todo respeito, claro. E ainda claro. com essa runa de first strike, parece que eles não querem mais nem dar DPS na fight. É só ficar procando a runa e depois vai embora. Nossa senhora. É. Ai, mas é isso, gente. <risos> eu nem vi ele dando sinal de coisa que essa aí, Eu, saio, eu saio. É que ele <risos> A ver, pagou! Acendeu! Aí, vamos acender! É! É! Mais um Did Corky replace Ari as your favorite pick? é que é roubada, né, mano? Não é meu pick favorito, mas o moleque é roubado, não tem o que fazer, então. Eu gosto de ganhar, mano, o pick favorito é cada vez a vitória na tela, então. Se tiver bom, vai ser ele, né, não tem que fazer. Wiser, are you enjoying playing with the current meta champions? Like Gangplank and Kayle? Uh, yeah, I think so. I like. I you really like them. Yeah. Did you like Karma? Uh, no. And how do you feel about playing on the weak side? How do you keep your mentality strong while being ganked all the time? Eu não sei, cara. Ele não pode Eu não posso. Quando a nossa equipe está ganhando, eu acho que tudo está bem. Quando você ganha o e depois a nossa botlane morre, 2x2? Qual foi a... não tem essa pergunta aqui. Então, o que, que aconteceu? Qual foi a comunicação durante o dive na botlane lá de Calista Hell? O que aconteceu? Foi não execução? Teve. Problema? Não, não teve. <coughs> teve. Não teve? Não teve cara, comunicação. O trigo, o trigo, ele surtou. Simplesmente apertou R, flechou e me tacou nos caras. Só foi isso que Não, ele mas fez. calma aí, ele não pode escolher pra onde você vai. Não, sim, mas depois que ele ultou e flechou, que vou tá pra, pra, trás, trás, pra trás. Não, você pode ir pra trás e falar, cara, meu The estava tava bêbado. Não, cara, aconteceu um problema, porque eu tenho uma grande dificuldade em jogar e falar. É tá. <risos> muito difícil. Tipo assim, na minha cabeça, era uma play boa. E era boa, porque a gente tinha tempo pra fazer. Só que eu precisava falar, voltar eu flash e você vai depois. Tá. Eu ultei, Aí eu flechei. Enquanto eu tava flechando, ele já tinha soltado a ult. Aí ele saiu tipo no mesmo lugar do meu flash. Aí ele tentou combar ela, depois ela flechou o comba e acabou. Aí morremos todo mundo. Que boneco que era mesmo? Não? Era zero. Era zero. É, eu não tava nem olhando. Aí quando eu vi tinha cinco caras. Eu tava assim telando assim, top. Tava acontecendo alguma coisa. <risos> aí, aí do nada eu tomei ult da calista. <risos> <risos> <risos> Mas era, era bom, porque a gente sabia que o não tava ali. Ele tava givando a lane e aí a gente tinha um time pra fazer isso. Só faltou falar. Como você sente to be juntos again this split? Vocês estão felizes? Não. Por que? Tô brincando. Wiser, você gosta de seus teammates? Sim. Você gosta de eles? Almost all the time. O que vocês acham? Tá boa a relação com o time? <risos> ah, e a gente sempre se deu bem, né, mano? O bagulho que agora a gente tá se dando bem e ganhando. Então. É verdade. <risos> no começo tá é difícil, né, mano? Não adianta se dar bem, cara. Tá? Um barra 7 a minha percepção vendo de fora é que é um time muito unido e muito divertido. O molde dá risada com eles. Então ou eles se gostam ou eles fingem muito bem. <risos> <risos> ok, this is only one champion you can choose. Best champion in your lane. Ari. Ari é o Cork, mano, não sei. Acho que é Ari. Sim, né? Eu fico entre Viego e Kong, mas acho que Viego. Ah, acho que Renata. Pô, desde o começo do speed passado, eu deixava... Não, para de chorar, moleque é ruim. É ruim, sim. Nossa, Renato é bizarro, ele ficava maluco. Ele, não, a gente tem que parar. Acabava o treino, assim, sei lá, a gente perdeu um treino com pra Renata. E a gente, nossa, Renata é muito chato. Vamos banir, vamos banir de novo. Aí ele ficava puto, ele. vocês têm que parar de, banir, de querer banir Renata. Não é forte. Vocês não sabem jogar contra. Então o que é bom contra? É só não tomar Nada, muito... karma. Carma, então, Carma Landou. Acabou. acabou. Então o Renato é roubado. I know it's hard, but you can only choose one. Hum. Hum. Guerra. Igor, tá what, what do you think about Avelo's current state? Avelo Como... é ruim. Começa aí, o boneco é ruim. O scaling dele é forte, mas até mesmo os bonecos estão no meta são muito fortes na lane contra ele. Escalam tão bem, se não melhor. Do que ele agora. E acho que é por isso, tipo, quando pegavam ele contra Jinx, aparentemente ele era o único Hypercarry que tinha conseguido dar match na Jinx, tanto em lane phase quanto em scale, então acho que é por isso que pegavam ele. Mas agora, cara, Félix perde lane pra cena, cena é forte contra Félix, ele perde lane pra cena, perde pra Kog, perde um Twitch, <risos> perde pra tudo, então acho que não vale a pena usar ele agora. Muito bom, temos uma ótima pergunta aqui. Para finalizar nosso pênalti com grande estilo. Trigo, which support do you feel more free to play with in the way that you like? And can you give your opinion on damage support pick or you can? Eu gosto de suporte de engage, que é basicamente que o DMG joga e o que ele é melhor. O que o do Damage é meio feio. É feio? Me limitam. Me limita. Eu tô achando que esse time te limita também, Damage. A gente tem que pegar uma Lulu ali, Dani? To... O que, que eu vou fazer? Todos os Você times explore? do Damage limitaram ele, pedi, sabia? Eu pedi a Zilia, a Zilia, a gente, não, a, gente Lulu, deixava. a gente tentou pensar esses dias o que, qual que é a coincidência. Que o Damage passou em vários times, né? Uhum. E todos os times limitaram ele. Uhum. Aí a gente chegou à conclusão que ele tava em todos os times. Então, essa talvez esse seja eu, o fator o comum, comum que tinha dele. Eu juro que essa história é real. Ele tava pedindo muito Zilia pra testar. A gente deu um treino pra ele. Mano, ele morreu pro Rakan, nível 1 de Zilia. O Rakan Põe. O Rakan Pou E, level 1 e matou ele, level 1. De, foi Hakan, era Rakan Zeri. Ele ah, morreu não de Zilia. Não, Rakan Zeri. Cara, Zeri me deu um alta Ele morreu nível 1. Antes da wave crashar, ele morreu no bot. Vezes, um Ela Exato. me deu um auto-ataque, aí o Haka me deu auto-ataque ignite Ah, uh, vamos lá. Pergunta do Giovanni para o Dinkedo: Dinkas, depois de fechar a semana 2-0, tem dancinha no TikTok ou não tem? Não sei, vamos dar uma olhada lá no aplicativo vizinho. Não, pode falar aqui, né? Vamos lá dar uma olhada lá no TikTok. Dá uma olhada lá. Então, esse foi o nosso Pen Responde. Ah, você ah. sad, Wiser? Eu sad. It. very good actor. Eu realmente gosto. <risos> Não esqueçam de compartilhar Deixar o seu like, comentar o que vocês acharam deste nosso lindo vídeo E a gente se vê na semana que vem Com mais Penispond